2021 vai ser uma calamidade dupla. Todas as coisas que aconteceram em 2020 têm a tendência de acontecer duplamente em 2021. Será mesmo que tudo vai melhorar agora neste novo ano que se inicia? Ou as coisas vão continuar como estão e talvez elas desemboquem para algo ainda pior? Essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo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 A nos reservar. É essa pergunta que a maior parte de vocês estão me fazendo, então eu vou responder tudo aqui nesse vídeo. Em janeiro a gente deu uma pausa com os conteúdos editados, mas as lives continuaram de quinta e sexta, para que a gente pudesse dar uma desafogada e organizar tudo bonitinho para vocês. Estamos de volta. Hoje nós vamos responder as perguntas é, que vocês tanto fizeram sobre a energia deste ano de 2021, porque o vídeo de 2020 disse muito sobre o que ia acontecer. E foi bem interessante, porque assim que dezembro estava finalizando, muitos de vocês comentaram no vídeo passado de 2020, né, do vídeo que eu fiz em 2019 para prever as energias de 2020, falando do nível de assertividade que eu tive para com a previsão. Então, hoje nós vamos estar a que prevendo para vocês as energias de 2020 em casas muito importantes, né, em, em locais muito importantes da nossa vida, né, família, relacionamento, emprego e, e assim por diante. Mas antes de continuar, já deu pra perceber que o conteúdo daqui tem muita qualidade. Pra você não perder nada, nada, nada do que rola por aqui, você que gosta de magia, espiritualidade, gosta de previsões pro futuro e tudo que envolve esse universo mágico, se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações e se torne aqui, ó, parte dos Host Nós. A previsão que eu vou fazer aqui no canal é uma previsão de energias gerais ou seja, se você aí quiser saber tintim por tintim do que vai acontecer na sua vida é muito importante que você participe das lives de tarô que acontecem aqui no canal quinta ou sexta-feira lá eu respondo as suas perguntas, o foco é você então se você quiser além da previsão de hoje saber um pouco mais o que vai acontecer na sua vida assim ó, diretamente, então cola aqui no canal de quinta e sexta-feira foco para o ano de 2021 vem com a carta 10 de paus. E o 10 de paus do The Witch Tarot fala sobre reconstrução. O ano de 2021 tem como foco a reconstrução das coisas e também dar sequência para aquilo que a gente pausou no ano de 2020. Este ano terá este foco energético. A carta número 2 fala sobre o que nós vamos aprender com isso tudo e essa carta é a carta do Eremita. A carta do Eremita fala sobre tempo e uma passagem espaçada de tempo. Perceba que tem um senhor de idade no gelo segurando um luzeiro, então o que a gente mais vai aprender neste ano de 2021 é ter paciência, para com os nossos objetivos, é como gestar um, um filho, ou plantar uma semente e esperar ela crescer, o que esse ano vai nos ensinar é ter paciência, e compreender que os nossos sonhos, eles também levam tempo para poder crescer, e para poder se tornar aquilo que nós verdadeiramente desejamos dele. Eu sei que o conteúdo tá bom, eu sei que você tá empolgado, mas eu quero te fazer um convite. Me segue lá no Instagram @cedricnightingale, porque eu posto muito conteúdo lá que complementa tudo que você tá vendo aqui e os conteúdos são diferentes, tá? Já para você ir lá me seguir e conhecer tudo que eu pronto aquele lado. Então me segue @cedricnightingale e vem conversar comigo por direct. A próxima área da nossa vida é a área financeira, e a carta que saiu é o rei de copas. O rei de copas do The Witcher, ele é um rei que está entre a terra e entre o mar, ele fala sobre indecisão, e indecisão financeira não é positivo, então procure observar o quadro financeiro que você está vivendo, procure observar os seus gastos e procure perceber se os movimentos que você está fazendo ao longo desse ano de 2021 são realmente necessários o meu conselho é você poupar, certo? e você apenas gastar com as contas e o que está atrasado pelo fato de 2020 ter sido um ano de escassez financeira para muita gente, 2021 já fala de uma energia de construção. E o Rei de Copas estando nessa posição financeira, mostrando essa é, situação de não saber para onde ir, é, faz com que você se lembre do que realmente é necessário. Então gaste com o necessário. Agora nós vamos falar de amor e a carta que saiu aqui nessa casa é o Sete de Ouros. O Sete de Ouros, para mim, fala um pouco mais sobre o material e não necessariamente sobre o emocional. E estando nessa casa, é, percebam que o homem está ali, né? Olhando assim para a plantação. Então, talvez o ano de 2021, ele tenha algumas decepções afetivas com relação às trocas. Então, talvez você se doe muito e você não receba necessariamente aquilo que você está esperando. Procure valorizar quem te valoriza. Procure enxergar de verdade quem as pessoas são e não se dá demais para quem não está se dando para você, certo? Amor em troca de amor. Cuidado para não se desgastar regando plantas mortas. Antes da gente continuar, eu quero te convidar para fazer parte da Revoada Rochinol, que é o grupo fechado aqui do canal para você fazer parte desse grupo e ganhar vários benefícios você precisa aqui embaixo se inscrever e se tornar membro aqui do canal se tornando membro do canal você ganha vários benefícios incríveis e imperdíveis como por exemplo o selo de verificação de membro que vai identificar você dos demais, principalmente nas lives eu vou conseguir te notar eu vou conseguir responder suas perguntas na frente das pessoas e você ainda ganha um bônus de facilidade ali nas lives de tarô se você está com dúvida e for um roxinol e postar sua dúvida, você vai ser respondido normalmente na frente das demais pessoas. E fazendo parte da Revoada Roxinol, que é o nosso grupo secreto, você também pode trocar informações sobre magia e espiritualidade e participar dos rituais fechados só para membros. Então aqui embaixo do lado do botão inscreva-se, tem a opção seja membros ou na descrição do vídeo tem um link direcionando você para a área de membros. Vem fazer parte da nossa Revoada! A próxima casa é a casa da família e a carta que saiu é o cinco de Paus. O cinco de Paus do The Witch Starow, é um monte de cavaleiros montados em dragões e um meio que discutindo e degladiando com os outros. Eu percebo nessa carta que nós vamos ter vários conflitos familiares com relação a interesses e domínios. Acredito que justamente pelo fato de a gente ter vivido em confinamento e ainda estar... É, dentro dessa situação, que vai demorar um pouco para acabar em 2021, vai acabar, mas vai demorar um pouco para acabar, a gente ainda vai estar nessa situação de enfrentamento, onde um vai ter que continuar respeitando o espaço do outro, e nem sempre a comunicação ela é como deveria ser. Então a gente aí vai ter uns conflitos familiares ainda. Agora a casa das amizades, e nós temos o sete de copas. O sete de copas do The Witch Tarot é um mago, Merlin, apontando com vários planetas, mundos, galáxias diferentes. E caindo essa carta na casa dos amigos, das amizades, significa que a gente vai conseguir não só... Ver mais as pessoas que a gente gosta, mas também criar novas amizades. Essa carta ela fala para você ter esperança se você ficou muito, muito tempo confinado, se você não deu nenhuma escapadinha, que vai estar tá tudo bem. Que 2021 reserva para você o reencontro com as pessoas que você considera é, muito, que você considera amigo, que você até considera família, e principalmente é, novas amizades, novos encontros, conhecer outras pessoas. Quando a gente fala de previsões para um ano novo, um ciclo novo, isso não significa que o ano que passou desaparece e que os problemas que a gente não resolveu no ano que se passou vão acabar ali e zerou a vida. Tipo, pegar o bichinho virtual, enfiar o, botão, o palito de dente no botãozinho vermelho e desligar. Já entreguei a minha idade? Talvez. Mas... É, a gente tem que entender que esses ciclos, né, esse calendário que a gente segue, que fala que o ano acabou, ele na verdade é uma ferramenta para a gente usar na nossa vida e conseguir se reprogramar e reprogramar os nossos ciclos é, para que a gente possa correr atrás dos nossos objetivos. Nem todos os problemas do ano de 2020 acabaram. E provavelmente ainda tem coisas que você vai ter que resolver e que vão se arrastar. Mas calma, tem esperança aí pela frente, muita coisa positiva surgiu. Surgindo. essas previsões são previsões gerais para as energias nessas casas específicas e que são importantes dentro da nossa realidade mas é o que eu falei, se você quiser saber é, um pouco mais sobre a sua realidade, sobre você exclusivamente você aparece aqui nas lives de sexta e quinta-feira bom, agora que você sabe um pouco do que vem por aí, eu espero que seu coração esteja um pouquinho mais leve e a gente se encontra por aqui, tá? Eu te espero nos dias de live eu te espero nos próximos vídeos que vão sair, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter tipo o maior carinho do mundo em te responder muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho um beijo e que o sol possa iluminar o seu cara.